É, bom, vou fazer uma pergunta Para o Vilmar Eu acho que ele tem interesse muito muita é, gente Vilmar, eu te queria perguntar Como você é um especialista Em fazer pardo Qual manejo Que você usa Para um pardo que vai fazer a muda De seis meses de idade Ele vai entrar na muda de seis meses E logicamente é, depois dessa muda, é que a gente vai ver o que, que é o passarinho, o que, que ele vai, o que ele vai mostrar o que realmente ele é. Você diminui o CD, você toca CD, você não toca, enfim. Fala aí o teu manejo, o que você faz, por gentileza. Oh, boa noite, meu amigo Sérgio. Um prazer estar com o amigo e com os amigos. Então, vamos lá. Na realidade quando você, quando você estipula esse tempo de seis meses, o processo já começa todo lá atrás, começa lá atrás, até, na realidade, quando a gente faz o preparo das fêmeas, na realidade, né, tudo. É, eu, eu, quando crio o dia 5, o dia que eu tiro a minha estrada viveiro, sempre é dia 12 de agosto. Eu coloco elas no viveiro, é, né? nas gaiolas, e faço um, um preventivo em então, de 30 dias, para colocar o ninho. Por que estou falando isso, não aquele lá atrás, lá na frente, já planejando esses seis vezes? Porque o, o processo é aqui atrás que é importante, né? Eu sempre falo umas massas no mundo curió, que o curió é um imitador, o pessoal tem que é na cabeça, e o menos se torna mais no mundo curió. Então, são, são, são os alimentos que eu quero colocar para nós chegarmos a, a, nesse ponto que o um amigo me perguntou, então, o procedimento correto é sempre já, no, no teu um bom material genético de mão, né? E fazer uma boa vetorização. O segredo muito pior é o primeiro que crise de vida, né? A ah, gente tem que dar condições para o fazer uma boa vetorização. É, nesse momento da vetorização, é muito importante uma palavra que eu vou usar para o um amigo. E eu sempre vou falar aqui para os amigos, eu nunca vou usar o termo. É, tá? Não vou comunicar quem posse nenhuma, até por uma questão de memória ao meu amigo Gilson Barbosa falecido já. E eu respeito muito essa ideia que ele nos vendeu lá atrás. Então, não vou usar essa palavra com os amigos aqui, vou usar o termo vetorização. Então, o importante do mundo grávida é o estudante de vida. E aí depois vem um processo que chama se chama-se, uma fase que chama se chama-se o corrichado, que é a época de embrisa, churrilhar. Tem vários filmes que nós usamos no Brasil inteiro, não é verdade? E, e tem uma palavra muito importante nessas fadas, é assim, que se chama -se penumbra, sabe? E também um bom meio ambiente que a gente coloca esse pássaro, não um ambiente natural lá fora, mas um ambiente que a gente tem em casa, né? Então, quando a gente faz uma atualização, a gente tem que tomar cuidado e não deixar o padre escutando fêmeas que estão em trabalho de apronto. A própria mãe a gente tem que tomar cuidado porque ela pode vir a se esquentar depois de, de, de 10, 15 dias de cria que passa, que passaram, os filhotinhos saem no ninho 12 dias quando de 12 dias ela já pode vir, é se esquentar então nós temos que se atender a esses detalhes. então fazer uma boa vetorização, depois um bom corrichado. mas sempre na penumbra por que eu vou falar penumbra do Sérgio? porque a penúmbra calma né é, basta você ver quando você quiser o teu drômito solinho à tarde é a primeira coisa que faz é fechar a cortina né? porque dá uma sensação de calmaria para nós né? o passo tem que estar calmo nesse momento é com seis meses ele já aprendeu o que tinha que aprender então a gente dá, dá condições para ele fazer uma boa corrigada, que é o um exercício que ele vai exercitar a sua celeste para depois ter um bom subir lá na frente né? então eu diria isso sabe? É, é, o mundo criou isso é, é, é manejo, é paciência é aguentar a ansiedade quando chega os seis meses, o é, Curiosinho já abre mais antes, né? Três meses, 90 dias, nós estamos vendo aí o Curiosinho abrindo cedo aí. Eu particularmente, não gosto muito não, sabe? A gente é ansiou para ver se já começar a querer, querer cantar, mas eu gosto de muito mais tardinho, porque me gera menos trabalho. Porque quando o passareiro abre cedo, o pessoal é, joga já na rua, vou fazer a palavra, já começa a passear, começa a puxar e bota dentro vezes, perder alguma coisa boa, né? Então, eu penso, o pessoal sempre tem que ter essa paciência, eu gosto de passar um pouquinho mais tarde, mas vamos supor que o parceiro então, não abriu ainda, tem seis meses, ele fez a nessa fase já tem que estar separado, se você fez o trabalho antes em bando, pode ser feito em bando, tá? Importante, quando eu falo em bando, é a mesma prova, não, nunca se mistura a, a curiosinho de criadores diferentes, tá? É importante, Ressaltar esse detalhe, porque tem gente que pega um pardinho de uma, um criador, pega o outro do outro, que os seres diferentes e acho que vão fazer o mesmo trabalho junto, não. Tá? Não se mistura a óleo, não se troca CD, o CD que passa em ovo na vetorização tem que ser por resto da vida. O que tem que diminuir, sim, é o tempo de CD, porque senão o paciente pode começar a dar retorno, né? pode pegar vício de carona, então tem que tomar muito cuidado, assim você vai ter que ter essa sensibilidade. Ah, porque o manejo é o manejo que eu faço aqui, não é o mesmo, que você tem que fazer aí. Os cuidados não são. Mas o meio ambiente nós são diferentes, né? Basicamente é isso. Se você tiver alguma, alguma dúvida aí, dá um toque. Então, a minha, a minha dúvida foi é eu quero saber o que você faz na muda, não depois de seis meses. O passarinho vai fazer seis meses e vai fazer aquela muda de seis meses, entendeu? Ele vai fazer aquela muda de seis meses. É um pássaro só, não tem vários. É um pássaro só. Você tá o mantenedor só tem ele, e vai fazer a muda de seis meses. É esse o manejo que eu gostaria de saber que você, o que você faz. Você para com o poder, e você não para. Né? O ambiente, tudo bem. O ambiente está tudo certo. É penumbra, é sossego. Agora, em relação ao poder, como você faz? Tá? Essa é a minha dúvida, a minha pergunta. Não, entendi, Sérgio, entendi. Entendi. Então, vamos lá, então. Quando o paciente muda aqui, mas como nós estamos no sul, tá? É. O frio aqui é mais intenso. Eu, normalmente, eu estou aqui a 50 km daqui é, da serra e que já vi neve, sabe? Em certos momentos cai neve aqui, aqui na região, aqui em cima aqui, rancho queimado, para cima aqui o Si, enfim, Joaquim, essa área nossa aqui em cima da Serra. Então aqui nós somos. É, é um clima diferente do pessoal do norte. Então isso tudo são detalhes que, que fazem a diferença. É, mantém encapado, tem que eu mantém, porque a pessoa tem que perguntar para que ele quer o seu passo, né? Se quer é para campo, que, que, que é tudo que estão, tudo nós temos aqui. Então tem que, esse, tem que ter esse cuidado. Mantém encapado. É, é, quando eu entrei muito aqui em casa, eu gosto de dar é, o berrinho. Do papai? Ah, rapaz. Espinafre. Espinafre o hum. é uma beleza, sabe? O espinafre é, é ótimo. Mesmo literalmente é ótimo. É, Se você dá o espinafre, eles ficam aqui já em uma semana, já caiu rabinho, sabe? Então, de dez dias. Certo? Então, é um cuidado. É é, é, é para deixar o um lugar sossegadinho, não mexer com ele, não movimentá-lo, movimentar. Né? Agora, no mínimo, no mínimo, duas vezes por semana. Eu não quer limpar todo dia, limpar todo dia. Eu, normalmente, eu limpo só as quatro e final de semana, sábado ou domingo, é os dias de limpeza, de gaiola, né? Troca de água, quase principalmente se puder fazer diária assim, sabe? Mas basicamente é isso. É, menos CD, como já falei para o amigo, menos é mais, não adianta encher de CD, porque o paciente já aprendeu lá na meturização. Então se o paciente escutar 15 minutos de manhã, 15 minutos e 5 horas da tarde, está ótimo sabe? Se a gente fica mascando você vê o um dia todo sendo curiosinho, aí depois o curiosinho está pegando carona ou dando retorno, não sabe por quê, né? Então, os vê bem editado, né, que trabalhou lá atrás, lá, tem que ser muito bem editado, mas basicamente é isso, sabe? É, eu gosto de dar, fazer a profilaxia de coxinol no índio duas vezes no ano, mas o ideal é três, a cada quatro meses, eu acredito o mundo que eu aceito em fase de quatro meses, sabe? porque, principalmente nessa época, agora a gente pede muito curió né? Mas basicamente é isso, na mudinha, no espadinho aqui em casa, eles ficam, ali esses ali, ó. Eu vou virar aqui, ó. tem um ali, ó. Agora eu já, como já fiz a mudinha, eu abro a parte de cima dele ali, ó, Mas, quando, quando eu estava fazendo mudinha, ele fica encapadinho, é, fechadinho, entendeu? E aí eu entro para o espinafrezinho, como falei amigo, eu falei para o amigo, Quantas folhas verdes, né? Mas basicamente é isso que eu faço. Valeu?